Olá, aqui é o Daniel e hoje eu vou te dar três dicas para você utilizar melhor o seu tempo. A terceira dica é a melhor de todas e vai fazer com que você tenha uma sensação de nostalgia, beleza? Então vamos lá. A primeira dica é que você possa usar um metrificador de tempo para que você possa perceber quanto tempo, para que você possa avaliar quanto tempo você gasta numa determinada atividade. Aqui no canal, nos vídeos anteriores, eu coloquei um metrificador de tempo que eu uso chamado Neotrid. É baseado no livro é, A Gestão do Tempo, do Christian Barbosa. Se você não leu esse livro também, eu recomendo que você leia, porque é um livro muito, muito, muito bom. Beleza? Então vamos lá, segunda dica. Além de você usar um metrificador de tempo, que você possa usar para que você possa dividir também entre papéis sociais que você cumpre. Dentro do próprio Neotride, você consegue cumprir diferentes papéis sociais. Você consegue é, avaliar quais são os papéis sociais que você está mais dedicando atenção na sua vida e quais você está dedicando menos atenção na sua vida. Eu vou te explicar melhor. Como é que funciona isso? Durante nossa semana, nós exercemos diferentes papéis sociais. Vou citar o meu caso, por exemplo, e você coloca no seu. Beleza? Então, sou psicólogo, sou empreendedor, sou coach, sou hipnólogo Estudo copyright, sou amigo, sou filho Enfim, tenho os meus serviços sociais que eu faço Tenho uma vida religiosa, uma vida espiritual Onde no final de semana eu dedico algumas determinadas práticas Eu sou cristão E enfim, todos esses tipos de atividades Eles consomem tempo durante a semana E muitas das vezes a gente se dedica muito por uma coisa e a gente acaba deixando outras coisas de lado Então como você pode fazer para avaliar quais são as áreas da sua vida que você está precisando dar atenção simplesmente metrificando através também de papéis sociais então essa segunda dica é que você possa é, dividir aí lá no neotrid existe essa possibilidade de você fazer essa divisão mas se você não quer usar não quer investir no software não, não gosta de tecnologia você pode colocar tudo isso num papel né, ou na sua agenda mesmo ver assim os seus horários a sua programação se você não usa agenda eu recomendo você usar pelo menos né, para que você possa ter isso metrificado e organizado, beleza? E aí você vai, vai poder perceber quanto tempo você está dedicando realmente para cada área da sua vida. E aí muitas das vezes você pode estar tá dedicando muito tempo para ser um bom amigo, mas pouco tempo para realizar um sonho. Às vezes você está realizando muito tempo, dedicando muito tempo para realizar um sonho, mas deixando todas as suas amizades de lado, todos os seus relacionamentos de lado, sacrificando a sua família, enfim. Então esse é um ponto que você tem que Prestar bastante atenção e metrificar por papéis sociais é uma boa ideia, uma grande forma de você resolver tudo isso. Beleza? E agora a terceira e última dica, a mais poderosa, que você já usou durante a sua vida várias e várias vezes e que talvez até então você não tivesse se dado conta até esse vídeo. É a famosa Lei de Parkinson. Então o que a Lei de Parkinson significa? Que quanto menor for o seu prazo mais produtivo você será. Então a gente já, usa, já usou essa habilidade na escola, na faculdade, na entrega de monografia, na apresentação de trabalho, onde a gente tinha, sei lá, já aconteceu comigo, provavelmente com você também. Ah, Temos três meses para apresentar o trabalho, seis meses e ninguém fazia nada e nos últimos dias, em cima da hora, faltando 24 horas, magicamente todo mundo ficou hiper, mega, ultra produtivo e aí o trabalho foi feito, a monografia foi entregue, enfim, ah, o tempo de estudo para a prova foi realizado. Então milhões pessoas são assim, não é só você, não é só eu se você está se identificando, tipo, caraca Daniel isso funciona assim mesmo e tal fique tranquilo que não é somente você milhões de pessoas são assim, eu também sou e aí, quando você, mas como, quando você domina essa lei de Parkinson na sua vida, você consegue criar curtos prazos para grandes objetivos que você tem, então você consegue definir os seus próprios curtos prazos para que você possa produzir mais e mais. Eu tenho certeza que se você, simplesmente dessas três dicas que eu passei, você só dominar a lei de Parkinson e colocar ela na sua vida em prática conscientemente, eu tenho certeza que você vai fazer uma gestão do seu tempo muito e muito melhor, você vai produzir muito mais, beleza? Se você gostou dessas três dicas, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante e eu estou muito feliz porque aqui eu já passei, nós conseguimos passar junto. Esse canal é nosso, nós conseguimos passar juntos de 400 inscritos. Cara, isso é muito bacana. 400 inscritos é, lotam um auditório, lotam uma sala de cinema. Eu estou muito feliz com isso. Então, é um número muito bacana. E obrigado a você que está assistindo. Obrigado por fazer parte disso, beleza? Se você está assistindo e ainda não está inscrito, cara, se inscreve aí. Vai ser legal você continuar conosco e fazer com que esse canal cresça mais e mais. Então, se você gostou também, comenta, curte. Enfim, faz o que você tiver que fazer, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!